Cara, e como que esses, esses estudos, tudo que você vive, dessa parte influencia no movimento, na parte que você faz de movimento punk? Assim, punk porque você também escreve, né? Escrevo. Então, escrevo. e você utiliza disso dentro da, da narrativa? Muito. É, a gente tem, dentro da química, a gente tem o um método experimental, o um método investigativo e também tem o um método da prática. Então, essa parte do estudo da química, de, de meio ambiente, me deu uma organização tão grande que eu consigo é, criar um raciocínio e trazer isso para a cultura punk. Por exemplo, Sim. o punk, ele é o Faça Você Mesmo, né? Ele Sim. tem como principal é, objetivo ali na vida da pessoa fazer as coisas sem esperar por ninguém. Né? Você não precisa de uma produtora, não precisa de uma gravadora para gravar teu disco, para poder fazer tua arte, para escrever, ah, né? autogestão, autogestão né? a autogestão pura, fala. né? É é. Você tomar conta da tua vida, da tua arte é. e transformar isso numa ferramenta de emancipação. Então, dentro da química a gente tem esses estudos, né? A gente observa, vê a reação acontecer. É a mesma coisa o punk. A gente vai lá, faz um experimento social, por exemplo, a gente faz uma intervenção num, num, em frente a um prédio fascista a gente faz uma, uma manifestação lá aquilo ali é um experimento Sim. eu vou ir lá vou até o local experimentar provocar esse fascista para ele vir à tona para a gente mostrar para a sociedade que esse cara é um fascista que ele prejudica raças etnias que ele prejudica pessoas da quebrada pessoas que são trabalhadoras e o punk expõe tudo isso é, é a mesma coisa que a química você estuda faz reagir anota o resultado e ver o sucesso, a falha. Então, é o desenvolvimento. Aplicar e observar. Caramba. O punk é isso. O punk é você aplicar determinadas correntes filosóficas na sua vida e trazer isso para sua vida como uma forma de, de, de contra-atacar aquilo que te faz mal, aquilo que te, te, te incomoda, né? É, mas é engraçado é? você falar isso porque a mídia sempre mostra, retrata. E algumas pessoas também fazem questão de ser assim, né? Sim. De ser degradada, de estar tá tudo... Hum. É, o cara tá bebendo o tempo todo, Sim. né? Porque eu já fiz parte do movimento também muitos anos. Eu Sim. sei como que é. Tem muito cara que veste isso. Sim. Esse discurso ah. da, de beber, de andar zoado, de andar rasgado. Eu sei que tem uma estética, uhum. que é a estética punk mesmo, Sim. que eu também uso roupa assim e tudo, Sim. e gosto também de bota, onde camiseta rasgada e tudo. Mas tem uma outra coisa que a mídia também jogou isso pra, pra um underground de, do caos, assim, né, mesmo, Sim. né? Sim. O, o meio punk ele é composto por diversas correntes filosóficas. Então, eu costumo dizer que tem a parte do destrói Tem o cara que quer se destruir mesmo, que não vê futuro em nada. Sim. O cara, a gente chama de no future, né? No future. É o niilismo total. O cara, é. ele, não, ele, ele vive o agora. Ele não quer saber o amanhã. Pra ele, não tem amanhã. Sim. Não tem futuro, né? E o niilismo é você não esperar nada de ninguém, você não esperar que a vida possa ser algo agradável, né? Que o niilismo é você viver o agora e não ter o futuro, né? Sim. Agora tem o um outro lado do punk, que é um lado muito bonito, que a mídia não mostra, que é o lado que constrói oportunidades, que é o meu exemplo. O punk me ensinou a ler. O punk me ensinou a aprender a falar inglês. É... Através do punk, eu trocava cartas Sim. com pessoas da Europa, dos Estados Unidos, trocava disco, trocava fanzines, Sim. entendeu? Então, a mídia mostra essa parte nociva do punk, porque é o sensacionalismo. Tudo que é sens sensacionalista vende, né? Tudo que é treta na internet, tudo que é uma coisa degradante, o povo tem curiosidade para ver. Sim. O povo só não tem curiosidade para entender o processo. De, de, de aprendizado, né? É, isso que aí, nem, né? É, é que nem quando a mídia mostrou os metaleiros Pôs o apelido de metaleiros e uhum, tal sim. né? Então aí o povo foi saber os metaleiros Aí aquilo pegou, né? Pegou Que era a TV Globo Então a TV Globo pôs e pegou Mas é engraçado você falar isso Porque quando eu tava estudando no colegial Eu tava fazendo um fanzine Chamava uhum. Hero Comics e tal Legal Sempre gostei de fanzine Era 1995 Eu tava fazendo um fanzine E os cara falou na escola Falou, você gosta de fazer esses papel aí? Tem uns caras ali embaixo também que gostam Eles são uns caras inteligentes Eu te levo lá Aí um cara ainda falou assim, é, mas inteligente vai trabalhar trabalha em fábrica de bloco. <risos> aí eu falei, é, mas pra mim tanto faz, trabalha em fábrica de bloco, não, eu quero conhecer os caras. Quero cara. saber a ideologia, né? né? Aí os caras desceram ali no, no Parque Independência, e aí a Escola Margarida e Maria Alves, aí os caras desceram comigo e eu fui conhecer o Bill e o Jacó, que era extremamente irritante, certo. né? E aí eu conheci os caras, os caras rolou comigo, trocou uma ideia e tal. Bem, eu, eu era bem novo também, acho que eu tinha 20 anos. A gente trocando ideia e aí os caras falaram, pô, mano, a gente fala finlandês, tá ligado? A gente lê as cartas em finlandês. Eu falei, sério? Aí o cara mostrou as cartas que ele recebia da Finlândia. Então tem toda vez isso que você tá falando, né, mano? Sim. Li em inglês, porque os discos também vinham em inglês. Sim. A mídia toda que vinha de fora, né? Sim. E aí eu falei, mano, como pode um cara aqui do Parque Independência que trabalha na fábrica de bloco, o outro trabalha de camelô e tal. E os caras, mano, falam finlandês, falam inglês por causa do movimento punk, né, mano? Sim, entendeu? É, é, aí, nesse passou umas semanas, eu comecei a conviver com os caras, porque é amigo e tal. E aí fui nos shows, né? Entrei no movimento por eles, assim, né? Uhum. E aí eles me apresentaram o Valo Velho. Um dia o Valo, o Valo velho, velho subiu que... lá... E aí o Valo Velho é um punk de Miriam da Quebrada, pra quem não sabe, né? Que chama Valo Velho, porque ele mora no Valo Velho. Mora no Valo Velho. Então ele absorveu o nome do Valo do, do, do local Valo da velho, Quebrada. Do local. E aí o Valo Velho <risos> subiu e tal, os caras falaram, você tá me não? Ele falou, tô vindo do Canadá. Aí eu olhei pra aquele cara, velho. Eu lembro que ele tava de leg, mano. De short leg. Aí eu falei... Mano, o que que é isso que esse cara tá usando? Um bagulho de mulher, mano, que nem mulher usava na quebrada aquilo ali, tá sim, ligado? Eram sim, as boizinhas que usavam. E eu falei, mano, o que que é isso? Ele já era disruptivo naquela época, mano, sim. tá ligado? Há 20 e poucos anos atrás, o sim. cara já era diferente, mano. Então eu olhei assim e falei, mano, esse cara, eu acho que tem quase 30 anos isso aí. E eu falei, caramba, mano, cara doido e tal. E ele falou, não, eu tô vindo do Canadá, mas eu vou pra Alemanha, porque eu vou bater nos nazistas lá, tá na Alemanha. Eu falei, não é possível, mano, esses caras tão doidos, mano. O cara tá de chinelo e vai pra Alemanha. Né? Mas já era o rolê dos caras. Eles já eram contra é, o preconceito, a homofobia, né? eles já eram contra a homofobia, já eram contra é, a xenofobia, já defendiam as mulheres. Naquela época, velho, que é um discurso que o hip hop foi pegar depois. Sim. Né? Tanto que no livro do Valo Velho ele explica lá ele o My explica. Way. Sim. Ele, sim. Ele, ele, ele traz essa narrativa, né? E tem os pôsteres lá do movimento a favor da, ligado, do casamento gay e tal. Eu falei, Carai, naquela época, mano pessoal, se você gostou desse conteúdo, se inscreve na rumble.com/ferrez. Lá você vai ter acesso à entrevista inteira do Ferrez em construção. Beleza? rumble.com/ferrez.